Meu nome é Luciana Ferrara, eu sou arquiteta urbanista de formação, me formei na Faculdade de Arquitetura da USP e, bom, desde a graduação eu fiz iniciação científica, trabalhei com pesquisa, fui pesquisadora do Laboratório de Habitação de Assentamentos Humanos, e é, desde a minha graduação também fui do Laboratório dos Alunos, então a gente sempre trabalhou muito com extensão, e com a questão principalmente da habitação social. E depois que eu me formei, eu trabalhei, um pouco antes de me formar, eu já trabalhei numa assessoria técnica, um escritório de arquitetura que assessorava os movimentos populares de moradia eh, nos projetos de habitacionais de mutirão autogeridos né que chamava usina centro, se chama ainda usina centro de trabalhos do ambiente habitado então eu sempre tive muito nessa temática né da produção da cidade dos agentes e relacionada à questão habitacional depois eu em, com, com o passar do tempo eu fui trabalhando também mais especificamente no campo do é, planejamento Territorial, eu trabalhei no Instituto Polis com Plano Diretor, fiz pesquisa também sobre esse tema, é, participei da Rede Nacional de Avaliação dos Planos Diretores, é, fiz consultorias em planos municipais de habitação né? e quando eu entrei no mestrado eu ainda participava de um escritório de arquitetura, né? trabalhava com um projeto de arquitetura que chamava Roda Arquitetura e eu sempre fui conciliando essas várias atividades. Né? Depois que eu entrei no mestrado eu já vinha participando de uma pesquisa do Labiab que era sobre as áreas de proteção de mananciais e eu fui definindo mais a minha atuação para o campo do planejamento e para os estudos urbanos. Né? Então, desde o mestrado, eu fui desenvolvendo também pesquisa na área de, sobre a questão do, dos assentamentos de baixa renda em área de proteção manancial, e trabalhando com essa questão urbana, ambiental, o problema da natureza na produção da cidade. Né? É, e então, fui, fui trazendo mais a, tanto a pesquisa como a atuação profissional, para o planejamento territorial. Sobre a trajetória né, nessa relação entre prática do planejamento e pesquisa né, de estudos urbanos, eu também trabalhei no Instituto Socioambiental, que foi uma experiência muito importante interessante. Então, sempre transitando né, é, em consultorias com poder público, atuação em ONGs, assessorias aos movimentos sociais. Então, eu sempre tentei circular né, e trabalhar com, com os vários atores aí da produção da cidade. Em pesquisa, eu tenho trabalhado, é, vamos dizer assim, em algumas linhas gerais que eu acho que é, vários várias, é, interesses dos alunos se encaixam. né? Na, na, é, tem algumas questões mais específicas, outras mais gerais. Então, em linhas gerais, tem a, a questão... É, de como a natureza é transformada pelo processo de, de urbanização, né, então pensar o problema da natureza na cidade, isso eu pego sobre várias óticas. Então, desde áreas que são definidas como áreas de proteção de manancial, né, como é, foi o tema do meu doutorado, né, até pensar a relação dos rios na cidade, a produção imobiliária nas frentes de água, como os processos é, de grandes projetos com interesse imobiliário interferem, né, na apropriação da cidade, também é, interferem na paisagem e na apropriação e exploração da natureza, né? da natureza construída e da natureza natural, vamos dizer assim. Né? É, outro tema importante é o tema da habitação social, né? olhando para dois aspectos. Tanto o aspecto da política, de como a política se constitui, quais são os seus efeitos, né? urbanização de favela, produção de conjuntos habitacionais, mas também um olhar do que não é atendido por essa política. Né? Então, entender os processos de autoconstrução na cidade contemporânea, como é que a população de baixa renda... É por conta né, da, do, da dificuldade do acesso à terra e à moradia, acabam é, com sobretrabalho, né resolvendo o problema com, é, com, muito, com muito esforço e autoconstrução, autoprovisão, tanto da moradia como das infraestruturas. Então, é, essa aproximação né, é, também me levou a trabalhar com as questões de saneamento, porque quando a gente olha a precariedade habitacional, a gente pensa a casa, mas a casa na cidade. Né? Então, uma das questões importantes para mim, e que também tem interface com o que a gente chama de questão ambiental, é, são os processos de produção de infraestrutura desigual na cidade, né é, e a, a, o impacto disso no ambiente como um todo, não só para as famílias que estão nas áreas de maior vulnerabilidade e precariedade. Então, um outro grande tema que eu tenho trabalhado é justamente essa interface entre moradia social e saneamento como um direito. Né? E por fim, tenho também um interesse é, grande em entender os processos de produção imobiliária, né? a partir dos projetos urbanos, então entender como a lógica imobiliária transforma tanto a prática do planejamento, né? interfere né, na, na, na formulação de zoneamento, de legislações, de instrumentos urbanísticos, como também na própria produção da cidade, na forma que a cidade assume a partir dessa atividade, né, que é essencialmente econômica. Então, tem essa, também essa, essa linha. O campo do planejamento, é, a gente aqui no BPT né, tem trabalhado muito sobre essa perspectiva de pensar a formação do planejador territorial desde a graduação. Quer dizer, o campo do planejamento ele existe, é um campo interdisciplinar, né, é, principalmente é trabalhado e desenvolvido a partir dos cursos de pós-graduação ou de pessoas que após formada em diversas áreas, na sua prática profissional, vão desenvolver é, essa habilidade né, do planejamento territorial. É, eu acho que o que a gente tem tentado trabalhar aqui, que é uma contribuição importante da Federal do ABC, é desenvolver essas, essas habilidades para o planejamento territorial desde a graduação. Né? Quais seriam essas habilidades? Então, primeiro entender um processo de produção do espaço, do território, de uma forma bastante ampla e complexa. Né? Atuando em diversas áreas, de uma forma interdisciplinar. Né? Então, primeiro entender que o processo de planejamento é um processo essencialmente político, né? é, de disputa sobre os, várias, sobre os vários espaços, sobre as várias atividades que são desempenhadas no território, e o planejador territorial ele tem que ter um conhecimento então, dessas diversas disciplinas, né? economia, geografia, é, urbanismo, a parte de, de legislação, a parte ambiental, do meio físico. Né? Então, articular tudo isso para entender como esse território é produzido e como atuar sobre o território. Né? Eu acho que uma questão bastante importante, que é um desafio permanente para o campo do planejamento, é a gente entender a prioridade social dessa atuação, né? dessa profissão. Se a gente olhar para as nossas cidades hoje, elas são extremamente desiguais, os espaços não têm qualidade, os processos políticos, muito, muitas vezes, de definição né? do, dos planos, eles são dominados por interesses que não são da, da maioria da sociedade, né? não representam as, as demandas da sociedade. Então, eu acho que um desafio grande do, do planejamento territorial é... Uh, profissionais que vão atuar pensando nos reais problemas, né, da cidade, do campo no Brasil, né, buscando principalmente atuar é, é, para a superação dessas desigualdades, né, então acho que isso é uma questão fundamental e que a gente tenta trabalhar aqui e que dentre as diversas habilidades que o planejador precisa ter, né, a parte técnica, o conhecimento político e também uma sensibilidade social, né, no sentido de entender os principais problemas da sociedade que precisam ser enfrentados, né. Então, tanto no poder público, tanto na atuação de movimentos populares, ou na assessoria a esses movimentos, ou até mesmo no mercado, né. É, eu acho que é, um desafio do, do campo do planejamento é justamente a gente conseguir atuar pensando sempre na, na prioridade social e na relevância é, política e pública que essa profissão é, deve ter e desempenhar.